Ok, então, explicar aqui, tentar rapidamente, é, vai ter que ficar aqui, sorry, zoom setup, então, boa ideia, é, a gente tem diferentes linhas de filosofias de magia que okay? a tradição ou as tradições representam as linhas de magia não necessariamente atreladas a uma explicação física pela qual a magia tem que acontecer. Então se a gente for na tecnocracia, a gente vai ter magia também, porém a magia como sendo muito mais né, a, a ciência do impossível, porém com um tanto de plausibilidade. Né? Então a gente teria sei, é, inteligência artificial que realmente meu, é capaz de ter sem ciência, ou né, engenharia genética que a gente realmente não tem hoje, mas não extrapolaria muito do que a gente tem hoje. A gente teria... Né, manipulação da mente e hipnose e coisas do gênero que não que a gente não tenha, mas que né, talvez não na dimensão com que a tecnocracia usa dentro do livro. Então, essa seria, esse seria o personagem tecnocracia dentro desse livro. As tradições, então, elas representam o pensamento que não necessariamente necessita de uma explicação natural do, do fenômeno. Ele pode simplesmente ser uma explicação supernatural do fenômeno, sem necessariamente ter nenhuma e qualquer explicação natural do que que aconteceu ali. né É assim que eu gosto de ver o livro, sabe? Tipo, não necessariamente me restringir a... Tipo, a Irmandade de Acaixa tem que ser exatamente o que esse livro fala, que a Irmandade de Acaixa é... Eu não preciso fugir tanto, até porque eu acho que o livro faz um ótimo trabalho em representar né as diferentes tradições que, que usam a mente... Né, e a conexão mente-corpo ou mente-matéria como explicação para os fenômenos supernaturais. Né? Então, se a sua linha de, de pensamento do supernatural de explicação do, dos fenômenos supernaturais usa a, né, a conexão mente ou a elevação da mente, ou, por exemplo, tem, tem uma corrente de pensamento, eu acho que até... Tipo, eu não sei se é tão fringe assim, não. Chama idealismo, seria contrastante a que materialismo é. né? Assim, Eu, eu particularmente não entendo nenhuma das duas para poder julgar. Mas pelo que eu entendi seria a ideia de que tudo nasce no subjetivo. Então, por exemplo, não faz sentido tentar explicar a consciência como uma manifestação do seu cérebro, mas sim que, é, que o seu cérebro é uma manifestação da sua consciência e que a realidade que você observa né, existe porque você está trazendo algo no campo das ideias. Eu não sei dizer, ok, não, não quero jogar ovos podres na, em algo que eu nem, nem entendo direito. Mas enfim, seria seria essa ideia de que tudo parte do eu, né, e, e que esse eu elevado poderia alterar a realidade pela qual ele está exposto. Então a Irmandade de Acaixa pode se mover mais rápido porque ele tem essa elevação do eu, ele pode conectar mentalmente com as pessoas a esfera deles, curiosamente, é a mente né? isso não implica que eles são os únicos que podem usar essa esfera né? eu vou detalhar depois como magia funciona dentro desse livro mas a esfera deles é a mente significa que no conselho das nove tradições uma entidade realmente física dentro do mundo do mago eles são a cadeira da mente e portanto eles são os principais mestres da, da esfera da mente. Então, grande parte dos magos dessa tradição costumam né, seguir a linha da maestria da esfera da mente. O coro celestial é um dos mais fáceis de explicar. Né? É a ideia de que o divino exerce é, a influência supernatural no natural. Então, né, a magia deles deriva do divino. Então, seja Deus, seja alá seja Buda, seja os deuses de alguma religião politeísta, qualquer. É a ideia de que eu posso fazer milagres, eu posso operar transformações na realidade por meio de Deus. Deus explica. Ah, eu vou fazer aparecer peixe do nada aqui, ó. Deus. Eu vou poder andar na superfície da água. Deus. Não é porque a superfície da água te ganhou película que me sustenta. Não, bicho. Deus me sustenta. Ele explica, é a conexão do divino, é a materialização da vontade dele sobre a realidade. E ele é soberano. Então essa é a tradição que segue essa linha de pensamento. Culto do êxtase. Adoro essa tradição, não seria à toa, mas... Basicamente as tradições místicas de... Meio... Né, tomar peiote, por exemplo, dos indígenas e, e atingir transcendência e conseguir né, ver o futuro. Ou até, meu, tô... Carlos Castanheda, no livro A Erva do Diabo, descreve a experiência dele com peiote como ele saiu do corpo dele e fez uma viagem astral, bicho. E é um cara escrevendo um livro, tu tá ligado. Eu, eu honestamente não acredito que pessoas possam ter esse tipo de experiência usando drogas, mas essa seria a ideia do culto do êxtase. Elas podem. E, elas, e os mestres dessa tradição... Ah, coro celestial, a tradição é primórdia, uma tradição, é, a esfera é primórdia, uma esfera um pouco difícil de compreender, assim, no sentido das outras esferas, mas basicamente lida com a força mais primitiva possível, a né, energia fundamental da, da, da natureza e da supernatureza. O culto do êxtase, a esfera é tempo, não acho que é a mais fácil de encaixar neles, mas também. Anyway. Yeah. É, Os Oradores dos Sonhos. A, a tradição de pensamento mágico. Eu adoro o nome tradição, porque realmente é isso que eu acho que, que esses, esses grupos são. Tradições de pensamento mágico. Esse livro, para mim, é uma obra-prima, bicho. Os Oradores dos Sonhos são são, portanto, a, a representação desse pensamento mágico-xamanístico, né, mais primitivo não por ser antiquado, mas por ser dos primeiros. Então, a, a né, a magia se manifesta pela influência do, do, dos espíritos e da, das forças supernaturais do mundo espiritual. E como existe a Umbra no jogo, né, Tipo é uma das tradições que tem forte tipo conexão com com a realidade que os jogadores meio que acabam experimentando, né? Lógico que com a Umbra você pode explicar o Deus, por exemplo, sabe? Tipo Deus pode ser tipo um super, hiper, mega espírito umbral forte pra caceta. Ou ele pode não ser, ele pode ser, ser algo além disso. E, sei lá, os anjos são esses espíritos e habitam realmente um reino umbral. E existe influência de anjos e eles realmente, meu, Malmé... Maria, tudo aconteceu exatamente como tá escrito lá, bicho, porque o anjo existe. Ele é um espírito que veio da Umbra e. Pss, bom, materializou ali. Falou tudo, o anjo Gabriel para Maomé. Maria foi impregnada pelo. Oh, impregnada. É, engravidada pelo. pelo anjo Gabriel também. Ou o Espírito Santo. Deus direto. Não querendo ofender, mas. Enfim. Uh, eutanatos, parei aqui. É, eutanatos, é uma das que eu mais tenho dificuldade de explicar, preciso reler, faz tempo que eu não vejo, mas basicamente é uma tradição do ciclo, ah, a esfera dos oradores dos sonhos é espírito, também uma esfera que eu gosto bastante de, de ter acesso, é, Eutanatos é a esfera entropia e ele e essa é uma das esferas também que lida com destino, mas também com o decaimento e com o fato de que, né, com a tendência da entropia, não necessariamente com o que entropia significa. Né, medida de causa e tal, mas eu acho que entropia dentro desse jogo é tipo uma palavra usada para caracterizar chance e destino, e não necessariamente o que entropia é usado na ciência para descrever. Mas enfim, os eutanatos são são aqueles que, que praticam a ideia do de, do ciclo da, da, da, da vida e da morte e de que as pessoas, as almas vão se reciclando então portanto meu existem boas mortes existe a prática de tirar o né um pouco do weeding a sociedade então né Assim, é difícil imaginar que, que paradigma que tradição de pensamento mágico isso representa necessariamente como eles manifestam a magia deles sabe tipo é, não sei eu, eu acho um personagem difícil de interpretar eu costumo associar muito com com talvez correntes religiosas associadas à morte assim ou que tem ligação com a morte e que portanto meu né, existe energia do morto uma energia vital, algo que possa ser extraído da conexão com a morte. Então são magos que seriam, né, teriam seu paradigma cercado disso. Então, né, sei lá, pensa como você faria um efeito sendo um eutanato, sabe? Tipo, eu diria que esse efeito tá sempre conectado com alguma coisa relacionada com morte, sabe? Então você lê, né, você tem uma carta de, uma, aquele tabuleiro de, de ler futuro, então você realmente conversa com os mortos e, e acessa conhecimento a partir do mundo dos mortos usando esse tipo de, de coisa a ordem de Hermes os magos merlinianos e etc Harry Potter bota aqui existe o supernatural não se explica ele simplesmente você tem o sangue para tal e e aí meu segue os rituais antigos de magia são né? enfim, pentagramas, livros e mais livros e mais livros, tomos e tomos e tomos, conhecimento ah, a esfera do, da, da ordem é forças uma das esferas também muito interessante para mago assim, sabe, tipo a ordem de Hermes é necessariamente tipo o, o mago Dungeons and Dragons do, desse jogo porque com essa esfera você Tipo, faz o Fireball fácil, sabe? Tipo, essa é a esfera do Fireball, do Lightning Bolt, de tudo que é golpe da hora de, de mandar como um mago de Dungeons and Dragons. Os filhos do ether são... são ex-membros da tecnocracia que, que aderiram às tradições. Então não representa necessariamente uma tradição mística antiga, mas... o que poderia ser uma tradição mística antiga, né, a melhor forma que eu acho de caracterizar eles é o steampunk, né, então não é o cyberpunk, mas aquela né, o, o cientista do impossível. Então seriam magos que, apesar de terem ainda que, que tem um pouco de pé no chão com relação a, né, o seu, a sua pistola miniaturizadora, né, tem que ter um quê de pistola, raio que mini, miniaturiza, então existe um pouco de uma explicação lá você vai tipo usar alguma coisa que é completamente antiquada assim sabe tipo, porque essa é a ideia do steampunk né tipo, tipo sério mesmo que você está fazendo tipo aviões com tipo a vapor sabe tipo, porque a ideia seria né o desses cientistas né seriam esse, esse raio miniaturizador ele não seria explicado tipo usando tipo, física quântica ou coisa do gênero, porque isso seria muito mais a tecnocracia em si, tipo, uma interação X seria o cara que que usaria esse tipo de explicação. Eu acho que o filho do éter explicaria isso de, com alguma coisa que foi completamente já desprovada pela ciência, sabe? Tipo, a, a tese de que existe éter né? ao redor do, do espaço, não não existe vácuo absoluto tipo existe uma malha um tecido pelo qual o espaço-tempo se comporta e esse tecido é o éter e é assim que a luz se propaga é... enfim ou então uma teoria aristotélica de, de movimento que ignora newton sabe tipo força é uma coisa super bizarra na verdade existe intenção de se mover tipo né o que é, o que é completamente tipo errado e grosseiro do ponto de vista científico sabe então por isso que esses esses magos não são muito bem enquadrados dentro da tecnocracia, porque eles representam o que a ciência poderia ser se ela fosse, tipo, se aqueles caras no passado estivessem certo, mas eles obviamente não estavam. A esfera deles é Matéria, o que faz um ótimo personagem Tank, by the way, você quer ter um Iron Man no time, um cara que, meu, é bom de briga, o primeiro que você coloca na frente de batalha Verbena, é, tipo, os Wicca, Céltico, Druida, né, tipo, a magia vem da, das forças da natureza, do sangue, das paixões, né, da, da energia essencial humana. Até que, tipo, meu, eu diria que se, se o Tremer foi uma ordem de magos, eu não sei se os Herméticos seria melhor mesmo representação se um Verbena. Não, não cairia melhor né? poder do Vita, né? do sangue, ou Vite, sei lá como se pronuncia, Vitai. A esfera deles é vida. Também, muito boa a esfera em relação a é, né, situações de combate, ou situações onde pós-combate, ou situações onde você quer. Né, tipo easy way out né? porque algumas esferas aqui são realmente pau para toda obra tipo a entropia é uma esfera, pau para toda obra porque se você consegue controlar a chance e de o destino das coisas acontecerem basicamente faz com que as coisas aconteçam do jeito que você quer é. então você não pode grosseiramente modificar a realidade transformar água em vinho mas você pode fazer com que poxa tem uma chance de cair alguma coisa que faz com que a água mude de cor mas é porque meu a água tinha um alto pH e aí você usou algum indicador alguma coisa do gênero sabe tipo, existe sempre uma explicação do porquê que a coisa aconteceu enfim a entropia é ótimo como como esfera para para alterar sabe chances em geral controlar e os adeptos da virtualidade são a segunda tradição que veio da tecnocracia também. São a última tradição a ser incorporada aos conselhos das tradições. E são as mais forçadas a viver sobre o rígido parâmetro de explicar a realidade pela qual eles operam as coisas deles. E eu acho que assim não tem como narrar esses caras diferentes do Matrix, cara. Tipo, é, é é a narrativa, sabe? tipo A realidade é uma simulação, That's it, my friend. A gente pode alterar o código-fonte dessa simulação e fazer efeitos impossíveis. A esfera deles é correspondência, que nesse jogo seria o espaço. né? Então, lida com né, teletransporte, distâncias em geral. E, e eu acho que até um fato curioso aqui no livro, que ele coloca tipo a ideia de computador ternário <risos> e é até tipo meio que engraçado assim sendo cientista da, é um engenheiro da computação saber tipo como eles propõem que um computador seria tipo ternário seria melhor para alguma coisa tipo que ao invés de ser binário e ter zeros e uns ele tem zeros uns e dois ele tem três opções é tão melhor ter três opções do que ter duas e tipo Parece tão irrelevante ter três opções ao invés de duas, <risos> sabe, não, esse nunca foi um fator limitante, não é isso que necessariamente computação quântica é, esse talvez, sabe, tipo, mas eu acho que eles estão seguindo numa linha interessante aqui, sabe, tipo. E é, e é legal eles terem tido essa sacada anos antes até, acho que da tá coisa ser, assim, tipo, né, entrar dentro da esfera pública de conhecimento o que, que é possível fazer com mecânica quântica e computação. E, por fim, os vazios não são uma tradição. Eles são um grupo fora do conselho das nove tradições, então eles não são reconhecidos necessariamente como uma tradição, mas os jogadores podem adotar essa tradição para eles. São góticos. Não acho que isso necessariamente rec... cria uma linha de tradição mágica, e eu acho que é por isso que o jogo força eles fora das tradições da magia, porque ser gótico não é ser pensar que a sua magia deriva de alguma coisa. E aí isso aproxima bastante eles dentro da narrativa nefande, né? de, de ser um, um vazio, um nihilista, onde a magia deles deriva do, da ausência e da morte como fim, como término, e não como volta do ciclo, igual o Eltanato, sabe? Tipo, não, eu, eu tô te matando, mas você vai voltar no ciclo, relaxa você nessa vida você é um miserável então eu acho que os vazios é por isso que eles são colocados como não uma tradição porque basicamente eles representam qualquer coisa, tipo street spell você pode fazer magia do jeito que você achar que magia tem que ser feita você explica por causa dos mortos ou por causa da ou Ica, ou signos, ou astros, ou mente, ou religião, ou qualquer coisa. Os vazios são qualquer coisa. Eles são essa né, a união dos, dos deixados de lado, dos muito estranhos para serem membros dentro de alguma das tradições de, de magia. Então, se você acha que a magia se manifesta no mundo de uma forma que não é muito bem representada por nenhuma das outras tradições de magia, então os vazios é onde você vai colocar a sua ideia porque ela é ela é muito estranha ao né ao resto da sociedade e nunca ganhou muita né porque assim essas tradições de magia são fortes né tipo tem muita gente que acreditaria que né religião realmente milagres são possíveis de serem realizados e meu, foram no passado e serão no presente e futuro isso é presente, sabe? Mundo nosso e não mundo das trevas. Então, nesse jogo, a ideia é que os adormecidos, as pessoas ao redor dessa realidade, são capazes efetivamente de, né, de dizer o que é e o que não é possível. Seria aquela ideia de, tipo, se você fosse um viajante no tempo chegasse com o seu laser, né? para mostrar para os indígenas de 1500, falar, olha aqui o que eu tenho, rapaziada, tecnologia. Seu laser podia não funcionar, porque, sei lá, os contatos oxidaram no caminho, a bateria acabou, whatever, quebrou alguma coisa. Você saberia consertar? Eu não estava pensando que eu ia pagar mal o mico, tá ligado? ia falar, olha, eu tenho um laser, e a porra não ia funcionar, eu ia ficar tipo, fodeu. Eu faço com essa merda aqui, como é que eu explico pros caras que isso funciona e que isso faz o que eu disse que faria então seria essa ideia, tá ligado, tipo alguma coisa vai dar errado e a sua magia simplesmente não vai funcionar naquele contexto você pode tentar explicar que é a física da coisa é assim que acontece, existem elétrons e eles são um bababá, mas os índios vão falar, bicho prova, né, e aí você não vai conseguir e, e no jogo isso é a identidade desse jogo, tipo, a ideia de que esses bolsões de realidade existem, onde a sua magia é coincidente com a realidade ao redor dela. Então esse pastor, né, no, nos, né, nas grandes conferências mormons, onde ele pratica as curas espirituais dele, deixa aquilo realmente está acontecendo, e aquelas pessoas realmente estão sendo curadas. Porque ali... Aquela é a realidade deles. E o divino se manifesta lá. Agora, se você pega esse pastor e leva ele para a palestra TED, vai falhar. A gente chama um efeito que desafia a realidade ao redor dele de um efeito vulgar. E se tiver testemunha, ou seja, se ele fizer ali no, no, no backstage do TED, talvez ele consiga realizar. Mas se ele fizer no palco, Cheio de testemunha, vai ser bem difícil. E nesse jogo existe um castigo para aquele que não não falha em alterar a realidade, aquele que ousa alterar a realidade. Se você faz uma magia coincidente nesse jogo, não existe punição caso a magia não dê errado. Então você faz um efeito coincidente e é bem sucedido na sua magia. Então o cara fez a cura dele lá em Utah, onde, né, na comunidade dele, bom. Ele vai numa boa, a, a realidade vai perdoar ele. Se ele faz um efeito vulgar, porém, se ele fez isso no backstage do, do TED Talk, aí ele vai acumular paradoxo. O paradoxo não vai se manifestar, mas ele vai acumular esse paradoxo. Dependendo do grau da cura que ele fez. Foi uma cura pequena, é só fechou um machucadinho ali no pé. Pouco paradoxo. Agora, tipo, ressuscitou Lázaro, pff, fudeu. O paradoxo vai bombar. Uh, se ele falhar ele ganha o dobro desse paradoxo e provavelmente ele vai ativar a execução do paradoxo, ou seja, todo o paradoxo que ele acumulou até o momento vai bom, é aquela mola que se comprimiu, comprimiu, comprimiu, comprimiu comprimiu e de repente ela estoura e essa es explosão é a realidade falando não, obrigado, pro mago e aí esse é o, esse é o, o risco a consequência, em geral o mago vai à loucura, as consequências são severas, assim, tipo, os, em qualquer efeito de narrativa, mesmo um paradoxo pequeno envolveria um mago, tipo, entendeu? pelo menos passando umas três horas em coma no chão, pedindo socorro, enquanto tá tendo um, um delírio mental que confunde com a realidade a qual ele tá, e ele não sabe o que tá acontecendo, e ele não consegue responder, então, tipo, efeitos de narrativa, mesmo um paradoxo pequeno seria, tipo, inviabilizante no combate ou coisa do gênero seu personagem está prostrado no chão chorando igual uma criança e aí é isso então como eu falei existem né no jogo isso eu acho muito interessante o, os magos né então todas as tradições vão vão explicar que existe uma essência imortal dentro do de todo um todo ser humano essa essência não necessariamente é a alma como a gente explica a alma, sei lá, no catolicismo, a ideia de que são as suas experiências de vida de alguma forma, tem alguma coisa a ver com o seu subjetivo, com a vida que você está experimentando né, agora. Porque se a alma é um ser imortal, ela passou por essa vida várias vezes, e você não tem acesso a esses conhecimentos. Por quê? Porque a alma não é Isso ela é esse subjetivo coletivo, ele é um superego, ele é algo que constrói socialmente, entendeu? por isso que ele é imortal. Né? Então dentro desse jogo, cada um vai explicar de um jeito, essa é a forma como as convenções tecnocráticas usualmente vão explicar ó, esse avatar. Entendeu? Então o avatar para o mago, ele é o superego, mas é um superego desperto, é um superego consciente de si. Né? Então para o mago, essa conexão com esse superego desperto é que Quanto maior essa conexão, quanto mais iluminado ele tá no, no reconhecimento disso, maior é o poder que o mago vai exercer. E essas essências aqui, cada personagem vai ter uma. E ela representa como o avatar do mago se comporta. Ou seja, o seu superego essa voz no, no, no fundo da sua net, né, motivando a fazer alguma coisa. Certa ou errada. O anjinho ou o demônio. Como ele se manifesta? Ele é caos? Dinâmico? Né? Ele se manifesta de forma furiosa, sempre transformando, e é e, e a mudança constante. Ele é bipolar, ele hoje está feliz, amanhã está triste. É assim que esse, né, ele não tem muito uma consistência com relação à forma como ele encara o mundo, ele não é um avatar planejado, né. Em geral, esses avatares nem se manifestam necessariamente para o mago como uma pessoa ou como alguma coisa, né, Sim como uma experiência eufórica, assim, tipo, ah, um calor, criado, tipo. esse seria a forma como esses avatares se manifestam. O avatar padrão já não. Esse é o avatar que mais se manifesta de forma a ser alguém, uma voz, ou né, o agente que te persegue, ou qualquer coisa do gênero, ele, ele é estático, ele é o, a forma, né, ele é o padrão, a, a ordem. Então, esses são né, consistentes, tem sempre uma linha constante e única de, de se apresentar. Né, e quase sempre se manifestam de formas, né, a ser tipo alguém, a, é uma figura né, pessoal ou, ou concreta para o mago. Não tipo, ah, nossa, eu te vi. Tipo, uma efusão de paixão. Isso foi a forma como o meu avatar quis me dizer que sabe, a situação era Y ou Z. Ah, o primordial, esse é um pouco difícil de entender, até porque a ideia seria o seguinte, né? essas essências representam as, as três entidades metafísicas, a criação, a, a forma e a destruição, ou o equilíbrio, né? ou seja, você destrói para criar de novo, né? para liberar a energia fundamental para que a criação possa exercer o seu poder. Então, o, né, a criação está constantemente dando novas ideias sabe E a forma é quem está né, Encompassando essas ideias E colocando essas ideias Preservando aquelas que ela valoriza mais E a destruição é aquela que vai dando cabo Para as coisas que não tem mais papel ou função Para que novas ideias possam ser, surgir Porque essa energia é finita e esgotável Então O... o, o o avatar primordial ele não seria o avatar da destruição, mas sim o avatar do renascimento. Sabe? Tipo mais, muito mais um avatar de. Né, para o mago, para os nefandis. Esse definitivamente seria o avatar da, da corrupção e da destruição. Sabe? Mas são, né, são. São avatares mais. Aqui coloca mais como tipo. São pessoas ansiosas por novas experiências, porque representaria tipo, né, a fusão de energia pura. É, fala que são... costumam aparecer como espíritos, etc. Talvez primordial também seja bem referente à ideia de que tipo aqui no livro ele coloca aqui né os avatares eles eles vieram de uma de um ser primordial então cada tradição meio que vai denominar um ser primordial diferente ou uma condição primordial diferente mas existe uma né, então como se tipo Deus se fragmentou em várias partes e essas partes são os avatares né alguns são conscientes de si portanto despertos outros não e, e esses avatares primordiais representariam mais essa essência primordial do que necessariamente ser um avatar da corrupção, da destruição ou coisa do gênero. E aí, o investigador é o neutro, é o avatar do balanço e do equilíbrio e etc. Não sei por esse nome não. Parece meio estranho. Um avatar de, que busca o equilíbrio, o investigador. Ah, só Só para falar um pouco das magias. Que eu acho interessante Aqui. então correspondência à, à esfera do, do espaço permite ao mago alterar o espaço então, eu sempre costumo pensar no... São, são cinco níveis que cada esfera pode ter, né? Do um ao três são os aprendizes, quatro é o iniciado, o iniciado e cinco é o mestre. Uh, e... E eu sempre costumo pensar assim que um é o nível que te permite a percepção elevada, o sexto sentido com relação àquele tópico em especial. Então, se você está falando de espaço, né, você... Você tem noção plena de espaço, você sabe onde você está com relação a qualquer referencial e você, né, e você consegue se, é, né, medir tamanhos e distâncias de forma precisa. Enfim, seria uma basicamente uma elevação desse sentido. Não te oferece muito em questão né, de, de, de acesso individual da esfera. Mas o que eu acho legal nesse jogo é que basicamente efeitos mágicos são combinações dessas esferas. E as esferas, elas montam um efeito como peças de Lego. Elas não dizem necessariamente o que você pode fazer. Então quando você tem uma esfera de nível 1, ela não te fala necessariamente quais são os poderes que você pode usar. Mas ela fala como essa peça de Lego influencia as outras peças no tabuleiro. Então tipo se você tem um conhecimento elevado de espaço e associa esse conhecimento com vida, por exemplo... Você pode fazer tipo um, um tracking do, do seu surrounding para descobrir se, se existem pessoas ao seu redor. Eu acho que acho que essa tipo e a forma como você narra isso tem que ser, né, um adepto da virtualidade usaria tipo um né, um algoritmo de scan, entendeu? Para para localizar os inimigos dele. Um né, o Verbena faria um corte na mão. E esse corte indicaria, né, tipo a forma como o sangue escorre, seria a resposta. Né? Um caixa usaria meditação, né? O coro celestial, né? Uma prece. E assim por diante. Eu acho que essa seria a forma como você narra o mesmo efeito. Porém de diferentes paradigmas diferentes. Então, um sempre oferece esse sentido supernatural aqui, então, percepções do espaço imediatas. Dois, vai oferecer um, a transformação e manipulação da esfera em si, né, então, sem necessariamente criar ou destruir elementos da esfera. Para espaço eu acho um pouco difícil de entender isso aqui, mas, por exemplo, a matéria seria alterar a forma da matéria sem necessariamente alterar os elementos químicos que a Então, eu consigo moldar uma estátua de granito, mas não transformar uma estátua de granito em uma de bronze. Então, esse seria o nível 2. Eu posso manipular a minha esfera, mas não criar e destruir ela. E aí o 3 seria criar e destruir ela. Então combinar efeitos quaisquer com nível 2 de, de correspondência te permite fazer com que os efeitos sejam uma distância. Então você consegue, né, com nível 2 você tem basicamente telecinese, você pode tocar coisas à distância, pode manipular objetos à distância. Né? Porém, quanto mais você tem, né, que fala em conjunto com vida 2 ou matéria 2, você pode pegar esses objetos né, e trazer eles para você. Não existe mais uma fronteira entre o que é o espaço para você aqui, porque você simplesmente pode manipular o espaço à distância. Mas quando você consegue manipular também o objeto em questão, então você não faz simplesmente a manipulação do objeto à distância, você consegue também fazer com que esse objeto percorra essa distância. E aí o 3 seria o que permite você se transportar ou transportar qualquer coisa, porque você abriu um portal agora. Então não é que você está realmente Teletransportando, fragmentando aquela pedra na sua essência primordial e transportando para cá. né? Porque você pode acessar a pedra lá, o conteúdo da matéria da pedra e, e materializar ela aqui. Não. Quando você tem nível 3, você abre um portal e vai lá e pega a pedra. Então você não precisa mais ter matéria 2 para poder acessar esse tipo de, né, de teletransporte. De será o espaço, o nível 4. Então, o nível 2 e o 4 se comunicam. Nas outras esferas, isso vai ficar mais óbvio. Então, por exemplo, matéria, 2 são pequenas manipulações da matéria. Então, eu posso transformar uma bolinha, mas não uma estátua. Né? E o nível 4 seria grandes manipulações de matéria. Aí sim eu estou falando de uma estátua, de um prédio. Né? Vamos transformar a lua em queijo. É, não, no caso, vamos moldar a Lua, né? vamos desenhar o Mount Rushmore na Lua. Uh, então aqui para o espaço seria de lacerar o espaço, no caso, permitir multilocalização do mago, você pode estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. E de lacerar o espaço permite que você abra espaço para mais de uma pessoa. Então, perfurar o espaço só permite que você transporte a si mesmo ou alguns objetos. E, por fim, o nível 5 seria a criação e a destruição do espaço. Errado? No caso de outras matérias, criação e destruição da matéria. Então você pode simplesmente transformar meu, um rio em sangue para a matéria e vida. Porque sangue é vida nesse jogo. Alterar localidades e multilocalização no caso de espaço. Né? então Você simplesmente pode criar e destruir a fábrica do, né, do espaço-tempo, no caso aqui do espaço. Então, você pode, meu, criar bolsões de espaço onde não existe, sabe? Tipo, aquela, aquele casebrezinho, que quando você entra é tipo uma casa gigantesca. Né? É, a entropia é a esfera do, do destino e da sorte, né? é, do, do, da chance e da probabilidade. Então. Eu gosto de, muito de pensar num efeito que é tempo e entropia, para pequenas vislumbres do futuro, sabe? Então se você conseguir ter uma percepção de tempo, então, se você tá num lugar e usa tempo e entropia, você pode sentir as vibrações daquele lugar e, e conseguir ter tipo, um vislumbre do que aconteceu no passado um vislumbre do que aconteceu no tempo, é, no do que vai acontecer no futuro. Mas é, se você usar só o tempo, você consegue pegar o passado perfeitamente, porque o passado já aconteceu. Agora, a entropia 1, eu colocaria para você conseguir pegar, dentre todas as possibilidades de futuro existentes, qual deles é o provável. Entendeu? A entropia 1 seria o guia para isso. Então, você consegue navegar o futuro muito melhor se você usar a entropia para fazer essa navegação. É, novamente, probabilidade, chance, padrões, etc., então, dois, você pode manipular esses padrões e essas probabilidades. Três, você pode criar e alterar completamente eles, destruir padrões e, e afetar eles. E aí, para entropia, 4 e 5, acabam sendo com relação à vida e pensamento para cinco. Enfim, eu não, eu não sei. não saberia necessariamente narrar efeitos de entropia de nível 5. Seria. Uma... Talvez, meu. Criar autômatos completamente. Conscientes de si, tipo. Sabe, mas não necessariamente com alma, porque aqui você tem espírito. Né? Então. Por que não? Né? Só vida talvez criaria algo que é tipo um animal, mas. Mas que não tem muita capacidade de escolha, você precisa dar um destino para aquela pessoa, então você precisaria ter entropia para poder fazer isso, seria bem interessante. Forças, esfera super facinho de pensar, então, tipo, nível 1 um você consegue meu, mensurar coisas e forças e ter uma noção extrasensorial de, de eventos. É, tipo, um ouvido universalmente apurado para música é tipo, forças, um, tá ligado? Você consegue detectar qual é a vibração daquela onda sonora. Rapaz, isso é bom, velho. Dois, então, você pode manipular forças, né? você pode parar uma bala. Ou não parar, né? porque aí você teria... Mas você pode redirecionar, né? mudar a direção da bala. Ricochetear a bala. Transmutar forças, aí sim você poderia parar a bala. E aí transformar, tipo, por exemplo, a bala vira luz, a energia cinética que você transforma em luz. Porque aqui você teria que fazer alguma coisa com, com a energia residual. Se você tá transformando aquela energia em, em quê? Né? Uh, e aí quatro e cinco são por, coisas maiores. Vida, então, matéria e vida são duas coisas que lidam com praticamente a mesma coisa. Mas vida, né, como o próprio nome diz, diz respeito à, à concepção de matéria com, para, com padrões um pouco mais, mais complexos e autossustentáveis, eu acho. Então, tipo, sangue é colocado como vida, mas eu não gosto muito dessa associação porque sangue não é necessariamente vivo em si. Porém, você pode pensar que sangue tem células, né? E célula seria a unidade básica da vida. Então, vida é tudo aquilo que, que é autossustentável em si mesmo. Não tem célula, não tem vida é vivo, é lida da matéria de vida então, se você quiser fazer aparecer uma pedra na sua mão, você usaria vida, mas se você quiser fazer né, crescer uma trepadeira você teria, que, é, você usaria matéria, mas se você quiser fazer crescer uma trepadeira, você teria que usar vida mas aí seria a mesma coisa então, um, percepção elevada dois, manipulação de padrões, né? você pode trocar sua face mas não necessariamente né, criar um membro extra, sei lá 3 uh, né, já te permite criar a vida ou, ou transformar essa vida de forma brutal E aí é que entra primórdio muito nesse jogo sabe tipo, Porque assim, pensa se, se aquela energia da bala Que eu dissipei eu Fiz a bala parar no ar é, Não foi para lugar nenhum Eu poderia dizer que ela virou quinta essência Ela virou energia primordial que não é materializada no mundo natural como nada, não é energia para o mundo natural. Ela é quintessência, ela é algo que existe em ambos os mundos, natural e sobrenatural. Então, aqui eu poderia dizer que a bala para no ar e vira quintessência, Mas para isso eu precisaria ter primórdio para poder acessar essa quintessência. essência. Então, essa, essa é um uso interessante de primórdio, você pode fazer isso com vida também. Então você pode fazer com que vida né, seja criada do nada, a partir de quintessência. Ou pode usar outras esferas também, e transportar usando quintessência, né? porque aí você precisaria de primórdios 3 para poder fazer um efeito onde a quintessência necessariamente está sendo extraída livremente e transformada em algo. Ou dois, se você quiser transportar essa quintessência de uma outra esfera. Então, por exemplo, você está transportando, você está gritando, uá, E transformando o seu grito num, numa invocação de um animal, sei lá. Você usaria a esfera de vida, a esfera de forças, que é a esfera de primórdio, para fazer o transporte do seu grito, da energia do seu grito para a invocação. Ah. Matéria, também outra trivial. Uh, mente, esse é ó, ótima esfera também, né? Porra, não tem quem não joga de um, não goste de um, um jogo com poderes psíquicos, telepáticos, etc. E aí essa é a esfera, meu, mais apropriada para esse tipo de, de narrativa, sabe? É... Novamente, se a gente for pensar, tipo, eu quero criar um ser humano, tipo uma réplica de um ser humano dentro desse jogo, eu precisaria das esferas de vida, eu precisaria da esfera de mente para criar o eu consciente dele, o ego. A vida criaria consigo esse... Esse id, eu precisaria da esfera de entropia para que esse ego tenha algum determin, algum indeterminismo nele, porque só a mente em si não daria esse indeterminismo ainda. Né? E aí eu precisaria da esfera de espírito para que ele tenha também a alma dele. Aí sim eu crio um ser humano meio que do nada aqui. Ah, e primórdio para que ele seja do nada efetivamente. Ou você pode berrar e usar primórdio para fazer ele aparecer enfim, das esferas que permitem acesso à umbra, só mente e espírito vão oferecer esse tipo de acesso então a umbra é realmente uma coisa bem fechada para quase todas as outras esferas uma vez que você está lá, aí já é outro assunto elas também se manifestam lá da mesma forma como elas se manifestam no mundo físico o que é curioso, porque matéria é uma esfera meio inútil no mundo espiritual é uma das únicas que, a não ser que você esteja dentro de um reino, e aí eu posso explicar um pouco melhor por que isso que aí reinos são realidades sólidas dentro da Umbra e aí você talvez usaria esfera de matéria e forças e etc, vida porque na Umbra em si, dentro do, do transitivo você é pura fêmea, né? você não você só se manifesta por meio da sua força de vontade é assim que você se locomove não existe habilidade física, destreza nem nada é só percepção, intelecto e interação social então a mente nível 1 permite aquele né, a capacidade de ser extra empático né, como se as mentes se dialogassem ou, se, ou ter uma memória idética e Efeitos impre impressionantes de mente. E aí já no dois é quando a sua mente já começa a atingir as próximas mentes ao, ao seu redor. né No três você já consegue formar elos mentais e poder acessar via pra, plano astral o sonho de alguém. Porque aqui nesse jogo sonhos realmente são manifestações dentro da umbra. Então o seu espírito tá tá, tá, tá, tá dentro desse reino onírico. Eu acho que é um jogo Morpheus... Orpheus, Orpheus, sei lá, que que, é, Orpheus, eu acho, que, que lida com o um plano onírico melhor, ou que vai escrever tipo, narrativas dentro desse, dessa linha de, de história, mas a ideia seria que né, tipo, existe Maia, o reino onírico onde esses sonhos se, se materializam, então eu acho que, o, como eu disse, a esfera de mente é uma das poucas esferas também que permite acesso ao reino espiritual, mas de uma forma bem mais limitada do que a esfera de espírito permite. Fim, controlar mentes inconscientes e projeção astral. Né? Então aqui é o primeiro momento em que o um mago pode realmente passear pela umbra de forma quase irrestrita, né? não necessariamente preso a um sonho ou coisa do gênero. E o mestre consegue, inclusive, afetar o subconsciente. Pareceria mais fácil afetar o subconsciente de alguém do que o consciente de alguém. E poder criar a psique. Ou desprender ela. Talvez seja possível, né, nesse aspecto, deixar alguém catatônico com a psique dele presa dentro de uma pedra. primórdio né? novamente hum, difícil narrar essa esfera isoladamente né? ela é muito útil como uma esfera complementar mas em isolamento nem tanto porém não ter é super detrimento né? então você não tem ponto nenhum em primórdio implica que você não consegue acumular quintessência em em nodos, ou sabe, usar quintessência livre ou qualquer coisa do gênero. Então, acaba sendo tipo um must have, tá e isso é, é, é ruim. E em termos de narrativa, assim, tipo, será que meio que ok que todo mundo tivesse alguns pontos em, em primórdio? Mas anyway, tá eu acho que você tem que narrar como você quer que a sua magia se manifeste. Se você quer ser um cara mais, tipo... Cheio dos poderes mentais, você não precisa de primórdio pra pôr nenhuma, anyway. Então... Agora, se você quer ser, tipo, um mago mais bola de fogo, aí... Primórdio é um must-have. E... E o que eu acho curioso é que, assim... Quando você se torna o mestre nessas esferas, elas acabam se aproximando das outras. Então, tipo... O mestre da esfera de entropia pode fazer efeitos que lembram um pouco da que a esfera de mente é capaz de fazer, afinal, ele pode alterar o pensamento. E aí pensamento é visto como padrões mentais, que é o que ele pode manipular. E, e como eu disse, ele também pode usar esse conhecimento para um pouco forjar uma, uma, uma mente dentro de um, de um autômato. E assim como eles, o... O mestre do primórdio também pode fazer efeitos que lembram os efeitos de outras esferas, porque ele, ele pode alterar o fluxo com que a quintessência se manifesta. Quintessência é tudo. Então é como se eu pudesse aumentar os elétrons volts de, um, de uma partícula, e portanto transformar ela em qualquer outra partícula. E aí, essa seria a ideia pelo qual eles, tipo, ao, ao alterar o fluxo da quintessência, eles podem alterar padrões de vida, de matéria e etc. espírito, por fim, a última, eu acho. Tempo, tempo é a última. Ah, então, visão espiritual, sentido espiritual. É o primeiro vislumbre da Umbra. Tocar espíritos e manipular a película. Aqui, a partir desse momento, você já consegue interagir com os espíritos e, meu, fazer um, um exame da Umbra. Eu até interagir com, com elementos que estão na penumbra. Nível 3, perfura a película. Aqui é onde você começa a poder ir para umbra. 4, dilacerar a película, que é quando você pode levar outras pessoas para umbra, abrir portais para umbra. E, e no caso, prender espíritos é criar fetiches, que são um nome bem particular para artefatos mágicos que carregam consigo um espírito dentro, aprisionado dentro deles. É muito mais comum no jogo do lobisomem fetiches, até porque existe um ritual e parece que é meio que um agreement. No caso do lobisomem não é tanto tipo, eu forço o espírito dentro do objeto, é mais o tipo, ok, vai, eu vou, vou quebrar essa para você, eu sou um espírito imortal anyway. Também. Passar tipo 10 anos preso numa faca não vai ser a melhor diferença para mim. E aqui nesse jogo, até onde eu entendi o espírito, não é uma coisa que morre, até porque não é nenhuma coisa muito viva, necessariamente. Ele é tipo uma ideia, um conceito que, que tomou forma. Né? É como se, por exemplo, a ambição conseguisse se manifestar e virasse um, uma entidade dentro do, do reino de, de outras entidades. Da mesma forma, paixão e assim por diante. Eu sei que é o que: criar efêmera e jornadas exteriores. é Isso envolve a umbra profunda, no caso. Uh, e aí é, é a única forma de você sobreviver no vácuo absoluto, né? tanto espiritual quanto físico. E criar efêmera é o que eu falei, que é a possibilidade do cara criar um espírito né? e aí, portanto, tecer uma alma para alguém. Tempo, sentido temporal, né? sentido elevado com relação ao tempo, visão do passado, visão do futuro. Né? Novamente, o dois te permite moldar, mas não necessariamente criar ou destruir. E aí o três seria contração temporal ou dilatação temporal. Então aqui você está falando de ficar mais rápido ou transformar alguém mais devagar. E o determinismo temporal é onde você já está falando de, né, novamente, poder manipular o tempo, mas não necessariamente criar ele. Então, aqui não é ainda viagem temporal. Mas é poder... Ah, poder ser... Não hum. sei, seria tipo... Mega viagens do passado ou tipo grandes visões de um futuro meu. E aí a viagem no tempo. Ou a bolha temporal. O tempo não te afeta É isso aí. Deixa eu só ver o Discord aqui Só pra ver o que que... que mais eu falei eu acho que eu falei sobre a Umbra também Vamos só rapidamente aqui se... A Umbra tá super no começo do livro Então... Né? Novamente, como eu falei lá no, no fac a gente tem a película que seria... É, então Eu gosto de pensar a Umbra assim, sabe? Tipo, da mesma forma como a gente está falando aqui que, que existe um espírito. Né? Então, a Umbra seria uma manifestação desse coletivo que existe no planeta Terra. Então, ela é o espírito do, do planeta e das coisas que nele habitam. Né? então fortemente influenciado por humanos e animais etc que nele habita. e etc e ela não é um local físico ou seja né? se você for pensar assim você se perde imediatamente porque assim que você atravessa a película você chega na penumbra e a penumbra é uma cópia do, da umbra ok, se eu andasse a penumbra inteira eu não estaria andando no planeta terra inteiro como é que eu saio dali e vou para outro lugar então a ideia é que você é que não é uma cópia a penumbra não é uma cópia ela, ela é tão próxima né? a umbra é você navegando dentro da, da expansão de, um, de algo que não tem necessariamente norte, sul, leste, oeste ou qualquer direção do gênero né? você está quanto né, qual o nível de sono que você está agora tá, já chegou no rain já, já chegou no próximo estágio de avançado de sono, então a película é uma vez que você né, entra no sonho, e aí a penumbra é Aqui o sonho não pode ser muito diferente da realidade. Você está muito perto de estar tá acordado ainda. Então o sonho ele ele é um pouco sonho. Claramente as coisas não estão do jeito que deveriam ser. As cores estão um pouco ressaltadas. As emoções deixam muito mais marcas do que o que as pessoas realmente deixam. Então essa seria a penumbra, seria não, o mundo físico visto pela lente de um sonho, assim como se eu tivesse tipo uh, Acabado de dormir, então estou muito viajando na maionese no meu sonho. E aí é onde a gente entra na umbra, né, no, nos, nas partes da umbra rasa. Né? Então uma vez que a gente sai da penumbra, né, então a gente está falando do das três, das três partes da umbra, né? onde existem esses reinos aqui. Então, reinos dentro da umbra são fragmentos de realidade sólida lá dentro. Então, é como se eu pudesse cair no sonho, do meu sonho cair numa outra realidade, e, e ficar preso lá, até inclusive. Então, né, e essas realidades podem ser controladas por magos, podem ser controladas por espíritos, podem ser referentes a conceitos humanos que, que ganharam tamanho corpo e... e né, que, que viraram um reino por si só, por exemplo, o céu, o inferno, o abismo ou coisa do gênero. Então, esses reinos realmente são tipo pocket realities. Né? Então, lá a realidade responde de uma forma um pouco diferente. Né? Então, você pode ter um reino mitológico de Lancelot, né? como é que é o nome do castelo lá de, do rei Arthur? Enfim, do castelo da Távola Redonda, onde a Inglaterra do rei Arthur, onde as coisas acontecem exatamente da forma como está lá, sabe, tipo, existe realmente magia, ou então a Terra-média, por que não? Né? Então esses seriam os reinos, são realidades que tomaram forma dentro da Umbra e, portanto, se manifestam de forma física, e logo aqui a gente está falando que você vai ter um corpo e vai ter coisas do gênero. E os, se, se isso foi criado por um, um broide, um ser que habita a Umbra, então ele é Deus nesse mundo, né. Aí a Umbra Alta, no jogo, é, todas, né, é toda a região da Umbra, e aí os reinos que nela habitam, onde é a, a Umbra dos conceitos. Então, o jogo divide em três Umbras, assim como né, a psicologia divide em três, três partes, o id, o ego e o super-ego. Então, a Umbra Baixa é a essência, é, o, é, né, é aquilo que... Né, seria, seria o, o lugar dos espíritos aqui para onde para onde as psiquias dos mortos vão todos Do, que não têm descanso, talvez né. a ombra baixa é o reino dos mortos no jogo tá mas não necessariamente de todos eles porque não acho que é assim que o jogo de, de Wraith funciona né. até onde me lembro tem tipo, uma certa transcendência que acontece, então não é todo mundo que vira uma assombração então, portanto, eu não sei necessariamente se a baixa é um baixo ou destino que todas essas pessoas teriam. Ou, anyway, como o jogo prefere representar isso. A forma como eu gosto de narrar isso é. é mais como sendo o território dos Wraith. E portanto né, são. Wraith né, é, são duas entidades, aí a Psique e a Sombra. E. E é basicamente isso, sabe? Tipo, a, é a, a vida de um ser humano tomou tanta forma e ganhou tanta paixão que ela que ela criou uma representação na umbra, na forma de um, de um uma aparição, um rei. É, a umbra média é a dos lobisomens. Não tem muito o que falar aqui. Tipo, é a, honestamente, a umbra dos reinos para mim. Tipo, é onde, tipo, tem grandes florestas e coisas do gênero. E aí você vai acabar trombando um bolsão de realidade ou outro aqui ou acular. Já na ombra alta é a ombra dos conceitos e das ideias, né? então aqui a gente está falando da ombra mais mais frequentada pelos malos, né então aqui tudo que é conceito e concepção, tanto por mais abstrato que seja, até a matemática teria um espaço dentro da ombra alta, que se materializaria aqui. o ah, que fala que muitos umbrolos selvagens e poderosos vivem na ombra média. Coisa mostrada como uma natureza selvagem, assim, quase sempre. Né? Mas eu sempre gosto de imaginar que a ombra é como esse sonho, onde, tipo, não, não, não importa para onde eu tô andando, não importa onde eu quero chegar. É, e se eu não quero chegar em lugar nenhum, eu não vou chegar em lugar nenhum, por mais que eu ande o quanto eu tiver que andar as zonas são partes especiais, são, são áreas da umbra que meio que caminham ou passeiam por todas as outras áreas da umbra. Né? Então tem essa zona dos espelhos aqui. Não necessariamente sei o que isso significa, mas... Né? O nome meio que implica se alguma forma de reflexão de algum outro lugar até a teia digital que é o reino supernético dos dos da virtualidade mais mais usam então para mim seria aqui diz que foi montado por esses ali batim que é né, a ideia de que eu acho que seria a tradição que representa a magia das arábias e, e como a magia das arábias é algo que ninguém mais discute como uma tradição de magia hoje em dia morreu e portanto a tradição saiu caiu né eles são desaparecidos, Eles foram, habitaram a Umbra e parece que é lá que, que eles ficam na teia digital. Então, aqui eu, eu meio que diria que isso tipo, seria a matriz 1.0, uma, uma alternativa à, à realidade pela qual os, os adeptos estão presos. Então, aqui eles podem, tipo, seria o, não, um lugar onde eles... É, World of Warcraft deles, tá Enfim. E Maia, que é o reino onírico, como eu mencionei. Aí, uma vez que a Umbra Rasa né, termina, ou seja, a esfera de influência da, do planeta Terra se torna muito tênue, né? você chega no horizonte. O horizonte é uma película bem mais espessa do que a, a película a ponto de ser algo que você pode habitar lá dentro. Né? Diferente da película que você simplesmente perfura e entra na umbra, o horizonte existe como um, uma dimensão. Né? Então é como se fosse a, a membrana celular, mas espessa, e aí você pode habitar lá dentro. E existem reinos lá dentro horizonte, e esses são os principais reinos onde os magos constroem, e aí esses reinos são associados a capelas dos magos e, e assim por diante as tradições, o conselho das nove tradições tem um reino aqui e é lá onde eles tomam né, decisões importantes e assim por diante ah, aí fala dos reinos da sombra é, reino fragmento basicamente são tipo o reino para cada uma das esferas, eu não acho que seja muito relevante eu tô, eu tô para ler o Infinite Tapestries e The Book of Words também para tipo, pegar algumas ideias adicionais sobre como a Umbra pode ser narrada ou como fazer histórias que envolvam a Umbra porque eu acho que é um aspecto do Mago bem legal ser explorado mas bem difícil de, de imaginar como uma história pode ser divertida e interessante narrada aqui dentro. Uh, a umbra profunda, portanto, seria tipo, uma vez que você saiu da esfera de influência do planeta Terra, está no vácuo cósmico, e aí é o vácuo, vácuo, vácuo mesmo, né? até inclusive espiritual. Okay? E, e aí existem esses reinos fragmento né então os reinos sombras seriam cópias dos reinos fragmento fragmentos na, na umbra, e os reinos fragmentos seriam os reinos para cada uma das esferas ou coisas do gênero. Uh, e aí é até legal que uma das formas como o um paradoxo pode se manifestar é te levando para um dos reinos do paradoxo, ou seja, é um reino na umbra profunda. Então, fica complicado de imaginar como é que o personagem vai sair dessa, dessa enrascada, sem ter alguém de espírito 5 que possa criar uma bolha para navegar a umbra profunda, sem falar nos terrores cósmicos a nível... Com tudo o que podem habitar essa, essa região do mundo e aí outros planetas vão ter suas próprias umbras, que essa é essa ideia aqui tipo a umbra seria a alma do planeta And that's it folks